Ai que vergonha, oh que vergonha, ah. que vergonha, o cara jogou muito pra tu vergonha Ai que vergonha, que vergonha Oh Drago, isso não sente mais Morreu <risos> <risos> Porra, Caralho, nossa que mano, que widow mei, que desgraçado que é Pode crer, pode crer. Vai. vai, vai, vai, pode, pode, pode. Não pode, não vai dar não. Vocês estão perdendo o x1 com esse soldado 76 aí, que tô ligado. Tem que se ligar, pô, ele tá Eu foda, pô. Esse soldado 76 né? tá foda, pô. A mira dele tá impecável, pô. Tá, ó. Só, só, só, só tenta me ajudar, vai. Essa porra não vai fechar, não é? Aí ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, atrás, hein, ramo, ó, ah, o soldado tá com o último em cima, cuidado, tá cair sem de você, já vi, o heróis nunca morre, o que é Proteste, é pelo amor de Deus, velho. Não tá pegando essa porra dessa Widow, não, velho. Essa Widow tá tirando tanto dano em mim, velho. Tanto, tanto. Não soubesse o tanto que ela tá pegando em mim, velho. Toma vergonha, tu trocava, velho. Se tivesse morrendo muito. Tu trocava, velho, é sério, velho. Não tá acontecendo, tu troca. Deixa eu conter essa desgraça, pega o um tanque. Pega o outro Oggins. multimodora A boca fui eu. um barra um, velho. Ah, difícil fiz mas aqui 31 barra um. Jogada da O que ser, né? que será? É, é. que que será? Jogou né? demais, filho. Eu meava meu life que eu tinha que fugir. Essa hora aí meu. Ué? Ué, que vergonha! Olha oh, a vergonha! Ah. Que vergonha, véio. O cara jogou muito pra tu vergonha aí, ah, Ué, que vergonha, meu Deus! Oh, Draco, você é inocente demais! Morreu! <risos>